Olha só gente, estamos aqui numa casa antiga aqui ó, mas o que eu quero mostrar pra vocês ó, é isso aqui ó, o pôr do sol gente, olha atrás das árvores, olha que legal ó, maravilha, e aqui ó, nós viram aqui, na... aqui, tem uma mata, mata preservada, ali tem um pé de limãozinho ali ó, e lá na frente tem um códigozinho ó, olha que legal, águazinha limpinha gente, olha só aqui ó, a árvore... Com um o tempo ela deitou dentro da água, caiu, ó. E o, olha como a águazinha é também é cristalina. Não sei se tem peixe, né? Mas que é limpinha égua água. Olha só, gente. Aqui essa árvore, ela tá sem folha. Mas aí, olha, olha só que beleza aí, ó. que o sol tá um pouco quente, mas eu vou puxar aqui, ó. Olha que maravilha aí, ó. Isso aqui, gente, é a natureza. Por isso que eu gosto do mato, olha, ó. A gente entrou na mata e aqui tem uma pedra. Olha o tamanho dessa pedra aqui, ó. As folhas caem em cima da pedra e com o tempo essas folhas vão virando adubo e vai criando uma espécie de lodo. Ó. E tem até pequenas árvores, mas isso, isso, isso aqui é uma pedra, é uma rocha. E é que as folhas caem dos pés de árvore e ela vai ficando assim. É isso aqui, gente, ó. Maravilha aqui, ó. Olha aí. Tem até um cactozinho aqui, ó. Olha só essa árvorezinha aqui, ó. Que bonitinho aqui, ó. Maravilha, ó. Ela cresce aí, ó. Tem umas... Tipo umas florezinhas ali, ó. Gente, eu amo isso aqui, ó. Agora aqui eu vou tentar ir ali dentro. Vou... Passar por aqui, ó. Dentro do mato aqui. E vamos... Aqui, ó. Olha só que bacana. Tem que ter pra não cair dentro, ó. Olha só ali, ó. Aqui a as madeiras, as árvores caem dentro do, do cordinho. E ela vai fazendo tipo uma, uma barreira, formando assim uma cachoeira, aí, ó. Olha que maravilha, aí, ó. E aqui, gente, eu já, já escalei um pouco a mata aqui. Já sujeito tudo, tudo aqui. E eu vou aqui nessa, nessa árvore aqui, ó. Aqui tem. Olha só, gente. Eu gosto disso aqui, ó. Aqui eu vou com cuidado, gente. Porque se cair dentro... Ali é rasinho. Deve dar um metro de fundura, Mas eu não quero me molhar, né? Então eu vou tirar aqui um pouco a máscara, que eu tô longe. Então, gente, aqui é assim, ó. Eu vou me segurar aqui. E aqui, gente, é uma espécie de ponte aqui, ó. Olha só que maravilha aí, ó. É uma árvore grossa. Essa água aqui, gente, é limpinha. Ó. É uma água que... Ela é escura por causa do barro que está embaixo. Assim, mas é limpinha em água. Isso aqui, gente, é o que eu de um dia morar num lugar desse. Pra gente vir aqui. Imagina isso aqui que é peixe que vai é pescar com um anzolzinho. Maravilha, hein? Isso aqui é um, um tipo de ciporro. Oh, isso aqui, meu pai no, no Pará é um pouquinho mais fino. Se pó ele, ele pegar esse pó pra fazer balaio, né? Fazer aquelas, aquele suporte pra, pra carregar alguma coisa. Então é isso aí, gente. Aqui mais um árvore aqui, ó. Que morreu, ó. Olha. Olha o canto da branca aí, ó. Olha só, gente. Estou aqui no rio, ó um ó, só não vi peixe até agora mas a água cristalina gente sem sujeira aí ó a única coisa que tem é, é matos né isso aí folha folhagem mato isso é comum né porque é na margem do é na margem da mata aqui ó então sempre tem uma árvore que deita ó mas lixo não temos aí ó maravilha ó. um peão de bambu aqui ó cheio de aça branca ali ó olha ó Olha o daquela mata olha. Essa aqui nunca foi desmatada, sabe? Daqui pra lá é uma reserva. E eu vou puxar o, som, o, o zoom lá naquela árvore lá, ó. Vou ver se eu, se eu alcanço. Lá tem uma asa branca, olha. Ó, tá vendo aquele passarinho lá? Ó, é uma asa branca. Ali, ó. Tô debaixo da árvore, ali, ó. E ela não voou. Isso aqui não é pombo, não. Isso aqui é uma asa branca, gente. Olha só. Ela não voou ainda, ó. Voou agora. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Foi, tchau, tchau.